Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Love Drama. O programa que vem te mostrar que é super normal você não saber o que falar num primeiro encontro. O problema é não saber o que falar depois de três anos de namoro, né? <risos> Então eu vou chamar a nossa love dama. Eu tô insistindo nesse título, né? Não sei se tá legal, vocês gostaram. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Meu nome é Camila Mourinho, eu tenho 29 anos, eu tô solteira já faz uns 3 anos. Aí ah, eu, sempre, eu sempre tive relacionamentos longos, assim, meu namoro o último... Eu que eu me separei faz um tempo, a gente ficou muito tempo junto. Então, agora, eu, só, eu fico naquela questão de sempre namoros curtos, sempre os relacionamentos estão meio estranhos. E aí, por isso, eu tô aqui. Tata, me ajuda. Camila, vem! Tudo bom? Vem, tudo bom. Ai, cara, olha essa mulher! Eu tô sentindo que os meninos vão ficar um pouco intimidados, não sei se é impressão minha, tomara, não gostei. Camila, então eu vou te explicar a dinâmica. Vão vir quatro meninos pra conversar com a Camila. Quatro meninos vão ter um date contigo agora e a Camila vai escolher qual deles tem o melhor papo pra ficar até a final. Detalhe, porque nem só de Love é feito esse programa, é feito de drama também, não é, minha gente? A conversa deles vai ter que ser pautada por umas cartinhas que a produção produziu. Camila, não sei o que, que vem por aí nessas cartinhas, tô suspeitando que vem umas perguntas meio intimidadoras, não, não sei. Eita, tá pronta? Então vamos sentar na minha mesinha, vamos na minha mesinha do meu date, vamos lá. Oi, bom dia, Deu prazer. Bom? Pode começar, primeiro, delas. Então vamos lá, deixa eu ver o que, que é. É o que sua mãe é, não sabe sobre você. Ou o hum... seu pai, sua mãe ou seu pai não sabe sobre você. Ele não sabe que sou youtuber. Mostra. Sua vez. Opa. O que você nota em uma pessoa que mais ninguém nota? Um, o jeito que se porta, assim, como que se comporta. Sim, interessante. Pra onde você me levaria depois daqui? Pra almoçar no um restaurante. Oi. Primeira coisa. Sua <risos> vez. Truco, não tô brincando. Fui legal, eu fiquei nervoso, admito que fiquei nervoso, mas depois fui normal. Foi boa. Gostei bastante. Em qual parte do corpo você mais gosta de receber carinho? Sei, no pescoço. O pescoço? É. Boa massagem no pescoço, né? <risos> gostei bom. dela. Além da beleza, eu vi que é uma pessoa simpática, eu gostei bastante disso. É, você já ficou com alguém do mesmo sexo? Não. Não. O que você só faz quando está sozinho? Sozinha. Ai, tanta coisa, gente. Uma, pelo <risos> Ah, sei lá! Muita coisa! <risos> Muita coisa, então tá. Cara, não digo que fui mal, mas eu também não acho que você escolhido porque... acho que não cumpri o objetivo ali, não fui tão bem até onde que eu podia ter ido. Se um dela se interessar, o Facebook, Instagram tá aí, é só Ai, trocar hoje. ideia nós. <risos> Oi? Tudo bom? Isso. O que você achou de mim quando me viu? Não tive Manda um tempo pra ter uma definição <risos> de alguma coisa assim. Já ficou atraído por alguém do mesmo sexo? Você já? Não. Teria falado um pouco mais, tentado esticar um pouquinho mais a resposta de cada pergunta, tirar mais alguma coisa, uma informação dela. O que estraga um dente? Sei lá, falta de jeito, né? De, de educação, talvez, né? De é, respeito. Pode ser. O que você levaria para uma ilha deserta? Minha filha. Ai que legal. Eu sou um pouco tímido demais, então para eu conseguir desenrolar alguma coisa é sempre um pouquinho mais difícil. Qual foi a situação mais constrangedora da sua vida? Ai, mais constrangedora? Ah, não sei, não me lembro. Não lembro de nenhuma? Ai, é que eu sou tão.. Me organizo tanto as coisas pra não dar errado, sabe? Então eu acabo, tipo, ah, não tem tá alguma coisa que aconteceu que eu. Ah, sabe assim? É, se eu olhar o seu celular agora, eu vou achar algo picante. Vai. Quem não? esse meu jeito mais tímido, assim, mais, mais quietinho, pode ser que seja a receita do sucesso aí. Tá, tudo bem? Tudo bom? Parece aqueles vídeos de tipo, coloquei um psicólogo e um coach quântico, tá ligado? No caso, eu sou <risos> o coach quântico, ninguém me leva a sério. Cara, incrível, eu fiquei super feliz quando me chamaram de novo, falando assim: João, pô, foi uma merda aquela lá, vamos fazer de novo. É, eu sei que dessa vez você tem potencial, você consegue mais alguma coisa. Como é que é seu nome? Camila. Caralho, que olhão. Puta <risos> é que Quem tá falando? Velho, ela me olhou ali, aquele olhão verde, assim, ó, pá! Eu assim, pô, caralho. Intimidante, cara, gostei. Mulher forte, velho. Tá. Você já mandou nude? Ai, quem nunca? Eu nunca. Ah, eu sei. Eu fiquei tomar... tendencioso a quase mentir. Mas eu acho que deu pra perceber que eu não consegui. Tipo, <risos> minha mãe vai ver esse vídeo, tá ligado? Imagina, sei lá, você tem filho? Não. Não? Imagina se eu tivesse um filho, tu estivesse vendo um vídeo no YouTube, você já mandou nudes e não, já, já, pirocão pra fora, sei lá. Ah, Sim. mas na época dos meus filhos, eu vou pensar assim, ele também já vai ter mandado, então eu acredito que ele vai achar. Na época da minha mãe, ela também mandava, sei lá, né? Oh, gente. Você vai ficar ok com o teu filho pensando será que minha mãe já mandou nudes? aí sim, isso é normal. Você acredita em signos? Não. <risos> não, depende da situação. Se tu me perguntar agora, eu vou dizer que sim. Tá, e qual que é o teu signo? Dinossauro. Sempre depois de qualquer encontro, que era não queira, foi uma simulação de encontro, sempre fica aquele negócio martelão na cabeça, tipo, cara, por que, que eu falei aquilo? Inclusive, cara, por que, que eu falei aquilo? <risos> tá, é... Complete a frase, se tudo der errado, eu... Tento de novo. Persistência brasileira, gostei. Uhum. Você me mandaria um nude? <risos> Gente, sabe isso? Ai, ah, sei lá, não sei lá. Foi assim, sim, tá, pessoal? <risos> Vai, antes você fica sem graça, vai pra próxima. Ai, gente, você me beijaria? Sim, óbvio que sim. Nesses momentos, assim, eu consigo escutar minha mãe falando vai, filho, você consegue, mas tipo, não sei, vai. Vamos vendo o que que dá aí e assistam pra saber. Oi, tudo bom? Prazer. Camila. <risos> então eu começo. Qual é a sua pior mania? Pior mania? É. Achar que eu sou bom em tudo. Isso é ruim. Isso aí me fudeu legal, tá ligado? Aquele me quebrou, tipo, pá, quebrou as pernas, tá ligado? Qual que é a sua? A minha? É que eu sou perfeccionista, eu então, tô meio chata. Você é chata? Isso. Quantos anos você perdeu a virgindade. Essa pergunta é meio ruim, mesmo. Gente, não. <risos> <risos> <risos> vamos pra próxima. Pode ir. <risos> Já traiu? Não. Que bom. Cara, eu tentei ser o mais sincero, cara. Porque também, meu, eu sempre fui criado que mentir, mentira não leva a lugar nenhum. então. Me conta como foi seu primeiro beijo. Ah, eu... foi bem fofo. É? Foi bem legal. Faz tanto tempo, isso. mas mesmo assim foi bem legal. Que bom. Quase ah, é você consegui desculpa. É qual parte do seu corpo você mais gosta? Sem sincero, nenhum. Ah, mas um <risos> assim, sei lá. Olho. Justo, não, uma coisa também ocorre. ia dizer isso. E qual que é a sua? A boca. A boca? É, que bonito. eu acho mais bonita. Seu sorriso também. Minha atraente, bonita, com sorriso bonito, bem comunicativa daí é ela passa aí um dia desse aí, qualquer dia. Qual a sua cantada infalível? Ai, ah, não sei. Eu geralmente não costumo cantar, sei lá. É. Eu sou mais cantada. <risos> e qual que é e... a cantada que mais usa um pra ti? Ai, geralmente se vier falando do que percebeu sobre mim, mais do que viu, eu, eu clichê, gosto né? mais, é. Ah, legal. Foi uma merda, É que tipo, também, eu sou meio envergonhado de muitas câmeras daí. Pá, muita gente em volta daí também dá um medo. Sinceramente, meu parceiro, o último ali já foi, eu acho que foi melhor. Camila, muito obrigado por ter feito eu sentar aqui de novo nesse banquinho. Tô doido pra gravar graças ao cinema. É incrível. <risos> Espero que a companhia seja boa também, né, velho? Seria é, o é isso. Aí é legal. Mas não pode ser, ser no primeiro encontro. Cinema não. de primeiro encontro não rola, velho. Eu vou dizer que sim, que não rola mesmo. Não porque posso, fica um né? negócio que a gente não pode conversar, vai ficar vendo o filme. <risos> Quantos anos você tem? Não se faz essa pergunta no primeiro encontro. Ai, por que não? Não se faz. queria que eu perguntasse quando anos você tem? Eu não me importo com a idade que eu tenho. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, eu não costumo achar as coisas, mas... Todo mundo julga. Não. Tá, sei lá, 24. Não, 38, velho. Ah. <risos> a barba engana, carinha. Quantos você tem? <risos> eu, tenho, eu tenho 21. Muito obrigado. Posso te dar um beijo? Pode. Ai, meu Deus. <risos> Mãe, fecha a mão. <risos> ah, cara, rolou, atrapalhei. Ai, que droga, atrapalhei tudo. E agora? Porra, o love drama deu certo, cara, eu tô muito feliz. Vocês também estavam botando fé nele. Eu tava, eu, eu tô real, eu tava botando a minha Sim, velho, minha mãe assiste esse vídeo ah, direto. Um beijo pra mãe. Lembrando que agora ganharam prêmios, né? A Camila ganhou prêmios da clínica <sitosses> Essência prêmios da barbearia VIP da SC401 Massa. e vocês ainda vão poder ir juntinhos no cinema System. Uhum. Ah, legal, mas tem que rolar o um encontro antes, que encontro no cinema não rola. Ah, gostei, atitude, oh. hein, Camila? Agora desenrola. Agora não, eu tu vai ter que me chamar pra sair. Gente, foi super não esquece de deixar o like e deixar nos comentários também o que você achou. É tá bom? Beijo! Tchau! Valeu, Tata! Obrigado pela confiança, achando que eu vou mandar bem. Você parece minha mãe, acreditando no meu potencial. Foi incrível estar aqui de novo. Não sei se vocês perceberam, mas o coração tá quebrado. Foi proposital. <risos>